Com a punição que Max Verstappen tem a cumprir no GP da Rússia, oriunda do acidente com Lewis Hamilton no GP da Itália, a Red Bull pensa em fazer a troca de seu quarto motor para a corrida em Sochi, jogando o líder do campeonato para o fundo do grid de largada. Mas o chefe de equipe Christian Horner prefere esperar o resultado da classificação de sábado para bater o martelo. É inevitável que precisaremos cumprir a punição para a troca do motor. Provavelmente temos uma janela de três ou até quatro corridas para fazermos isso. Agora, se o faremos ou não, realmente dependerá da posição que obtermos no sábado em sorte. Vamos tomar essa decisão mais perto da hora. A equipe austríaca se encontra numa difícil situação com os motores do carro 33, desde o GP da Inglaterra em Silverstone, quando o holandês sofreu um forte acidente após toque com Hamilton, mas escapou de sofrer danos mais graves. Só que uma semana depois na Hungria, durante a inspeção técnica horas depois da classificação em Hungaroring, a Honda encontrou uma rachadura na unidade motriz de seu RB16B e, por precaução, decidiu fazer a troca para o terceiro motor. Na corrida Verstappen passou por um novo acidente, fazendo com que a recém-trocada unidade de potência ficasse também comprometida. Por isso, Horner explica que é difícil recuperá-lo, o que torna a troca para o quarto motor ainda mais necessária. Infelizmente, o problema está em uma parte estrutural, por isso seria muito difícil fazer um conserto ou um ajuste nele. Esse motor tem muito pouca quilometragem então podemos usá-lo ainda como motor de sexta-feira para os treinos livres. Talvez seja possível, mas infelizmente é improvável. Em um circuito com retrospecto favorável à Mercedes, lugar que passou a fazer parte da Fórmula 1 em 2014 e onde só a escuderia alemã venceu, Verstappen se preocupa com o desempenho da equipe por conta da punição. A penalidade, claro, não é a ideia, mas nada está perdido. Quanto ao Mundial de Pilotos, ainda temos muitas corridas pela frente e há é uma margem muito pequena para Hamilton. Vamos tentar tirar o máximo proveito do fim de semana e trabalhar com o que temos. O melhor resultado da Red Bull em sorte foi em 2020, quando Verstappen conseguiu terminar no segundo lugar do pódio. Por isso, ele espera por caminhos melhores para esta temporada. Temos sido mais competitivos esse ano e vivemos um bom momento então será interessante ver como podemos nos apresentar nesse ano. A pista em si e o layout são completamente diferentes das corridas anteriores, então estou ansioso para voltar lá e ver o que podemos fazer. O GP da Rússia é o 15º da temporada e dá início à arrancada final rumo ao título de 2021. Verstappen lidera o campeonato com 226,5 pontos, contra 221,5 de Hamilton. E tem um adendo para o fim de semana, a previsão de chuva para os três dias em sorte. A chuva, aliás, tem sido presente há dias e tem sido tão intensa que chegou a alagar o paddock nesta semana. Acompanhe toda a cobertura da Fórmula 1 e das demais categorias no Grande Prêmio. Inscreva-se no canal, clique no sininho para ativar as notificações e dê um like nesse vídeo. E você? O que espera do GP da Rússia de Fórmula 1? Deixe nos comentários desse vídeo sua opinião. Até a próxima!